Oiê, sou a Luciana Santos, eu tô aqui, mais um vídeo da série dos cursos de melhoramento para vida, são cursos tipo esse, e deste tema, como se motivar, é o último vídeo, tá? Depois vai ter outros vídeos. O que é legal desses vídeos é que eu sempre dou uma informação bem legal que você já pode usar. E O que você vai saber hoje? Você vai saber por que você não realiza aquilo que você gostaria, sabe? Você queria ter um resultado top. Você queria ter o um melhor resultado com seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho, no seu novo projeto, mas o resultado não é aquilo que você queria, sabe? E às vezes você nem tem. Então, esse curso mostra uma informação assim que você pode usar agora. Então, o que, que tem nesse curso? Nos vídeos anteriores você vai ver do que, que se trata, mas coisas que eu não falei que tem e tem. Como melhorar o controle, controle de qualquer coisa, da sua mente, do seu trabalho, do que você quiser. Então você vai saber a anatomia do controle. Você também vai saber como se elevar acima dos problemas. Como tornar o problema isso aqui e você ser um gigante perto dos problemas. Então esse curso ele mostra o que é legal, ele tem prática. Ele tem a teoria, ele tem a causa e ele tem a solução. Então é muito importante que você conheça o curso Como Se Motivar. E a informação que tem nesse curso, que eu vou dar um pedacinho da informação, que é muito útil, muito legal, é por que, que você não tem o resultado que você gostaria? Olha, é muito simples a resposta. Tem um texto aqui chamado Seja Diligente. O que é diligente? Diligente é uma pessoa, ela não só faz bem algo, tem gente que faz muito bem. Igual, eu posso pegar esse móvel, por exemplo. Digamos que isso, esse curso, digamos que se fosse um móvel. E eu posso fazer muito bem. Eu posso limpar aqui. E Passa cinco horas, eu termino e tá muito bem feito, né? O que faltou aqui? Faltou você fazer isso com mais energia. Com o seu foco direcionado. Com a vontade de fazer, sabe? Quando você tá e faz... E faz não só muito bem, mas você se aplica ao que você está fazendo com energia. Ou seja... Você tem aquele movimento, você tem a vontade de fazer, então não basta fazer bem. Isso é uma capacidade muito boa, mas é importante que seja diligente. Tem um texto, tem um exercício aqui sobre como ser diligente, o que, que você faz e o que é realmente ser diligente. Mas eu já adiantei. E o que isso tem a ver com resultados? É, ser diligente não tem a ver só com limpar alguma coisa ou com conduzir um carro. Com energia nossa, hoje eu vou dividir, que legal, que lindo e passa. Não é só isso. Mas você pode ser diligente em relação a cuidar da sua mente. Qual é o seu nível de vontade de cuidar de si mesmo? Você é diligente com você mesmo? Com você mesmo? Você usa a sua energia, aquela vontade de não, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou mudar minhas atitudes, os meus maus costumes, eu vou me restringir, ou seja, eu vou me segurar de fazer coisas que um de nós nossa. Por exemplo, eu não devia beber muito porque estava fazendo mal para a minha saúde. Vou parar, eu estou decidido, vou tomar açúcar, vou sair com pessoas diferentes. Sabe aquela vontade, mesmo aquela pegada, falando no popular aqui brasileiro? Então essa vontade tem a ver com diligência e isso você pode aplicar com você, com o seu filho. O quanto você tem vontade, ou seja, qual é o seu nível de diligência na criação dos seus filhos? Qual é o seu nível de diligência? Você é diligente em relação ao seu casamento e em relação ao seu trabalho? Como que tá? Então, uma das mensagens do curso de Como se Motivar é seja diligente. E esse foi mais um vídeo. Acabou os vídeos é, sobre Como se Motivar. Semana que vem eu venho com um novo tema dos cursos de melhoramento para a vida. Tá bom, melhoramento da vida. E é isso. Muito obrigada. O nosso WhatsApp é 2094-4214, o DDD é onde? O site é o www.dianeticadobrasil.com.br Quer encontrar a gente nas redes sociais? É só aí. Coloca o site barra bio, tá bom? Estamos no YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, tudo. E é isso. Se inscreve no curso Como Se Motivar. Você vai ver o porquê das coisas e como resolver mil coisas than the human spirit.